A Histófia, pô, teve do bom, do melhor, sobre aproveitar. Ela, ela foi lá, falou com o namorado lá e causou muita tristeza, porque eu falo, o amor e o ódio vem a ganância também. Matou o próprio pai dormindo, a paulada, barra de ferro, eu fiquei muito triste, mas ela está ali, está ali, para a sociedade ver. Para não deixar esquecimento. Alguém olha para ela, olha o que ela fez com o pai e com a mãe.